Eu queria agradecer, né, agradecer ao Marcelo, à Cláudia, a, a vocês, né, pela oportunidade. Eu fiz o, o curso intensivo da turma 10, né, e assim, vi tudo muito rápido, né, tudo muito importante, muito rápido. Aí eu quis fazer o, o curso, né, da turma 11, para ver as coisas com mais calma, né, para tanta coisa importante como a gente viu, mas com mais tranquilidade, ter mais tempo para estudar, né? E, e, assim, eu quero agradecer porque foi, foi, assim, um divisor de águas na minha prática clínica. né? Que bom! É, eu consegui, né, estou caminhando, mas estou construindo né, um novo eu terapêutico, graças a Deus. Que é, foi mesmo um virar a chave, né, para mim. E E é isso, né? Eu acho que foi um conhecimento muito rico, né? Muita coisa que eu via, eu desconhecia, né? As nossas conversas aqui, né, os nossos encontros, as nossas trocas, foi riquíssima. Eu só tenho a agradecer. Oba! <risos>